Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje vamos falar para você aí o preço do consórcio da Titan 160 2023, tá? Tô aqui na concessionária Honda da minha cidade, tá cheio de moto aqui para vocês comprarem. E é o seguinte, já lancei esse vídeo aqui no canal, mas o preço da Titan ele teve um aumento Nesse ano Tô gravando agora em fevereiro de 2023 É o valor atualizado Do preço do consórcio Da Titan 160 2023 Ela tá zeradinha aqui ó Moto top rapaziada Top top Essa Titan tem três cores pra você comprar Tem a prata metálico Que é essa que vocês estão vendo no vídeo Pra você ver o metálico do Do tanque brilhando no sol ver se você consegue ver Fica muito bonita, rapaziada vocês acham acha essa prata bonita ou feia? Olha a visão aqui do piloto. Tem na cor cinza metálica. E na cor vermelho perolizado. Para quem já acompanha meu canal sabe que eu tenho a vermelho perolizado. Tá? Mas essa Titan 2023 aqui ficou bonita também. Hein? Chama atenção! O pessoal às vezes não gostou muito dessa roda vermelha, acha mais bonita a preta, mas a moto tá bonita, rapaziada. Comenta aí qual cor você pensa em comprar, para você que tá pesquisando aí qual titã comprar, qual cor que você quer, prata, preta ou vermelho. Vou falar para você no vídeo de hoje o preço da moto à vista da minha cidade também, tá? E depois eu falo algumas especificações técnicas dessa moto para você que tá pesquisando em comprar, para você que ainda não sabe. Fechou? É o seguinte, já deixa o like para fortalecer. Vou falar para você o preço do consórcio. Em sem seguro, tá o consórcio. Você pode adquirir ele com seguro ou sem. E o preço sem a documentação inclusa, tá aí para você que quer documentação inclusa e com seguro do consórcio. O preço pode alterar um pouquinho. Fechou? É o seguinte, rapaziada: a Titan. O preço dela aqui na minha cidade é de R$19.600. Preço à vista. Comenta aí quanto está tá o preço na sua cidade. Tá mais caro ou tá mais barato que aqui? A carta de crédito é R$17.437. É a carta de crédito que eu vou falar no, no vídeo de hoje. Neste consórcio, tá bom? E é o seguinte, rapaziada. Eu tô gravando aqui, ó. Se tiver um pouco de barulho, um pouco de vento. É que eu tô do lado da avenida aqui, ó. Pode ser que tenha algum ruído no vídeo por causa disso. Fechou? Vocês me desculpem aí. Ó, em 80 vezes tá saindo R$200. E 83 reais e 35 centavos Com até 12 Contemplações mensais Você pode ser contemplado por lance Ou por sorteio Depois vocês vão vai, vai na concessionária Da sua cidade aí Você pode perguntar para o vendedor qual grupo de consórcio É melhor para você Se é o um grupo de consórcio novo Ou o um grupo em andamento Tem diferença, tá? Tem vídeos aqui no canal já explicando Qual que é a diferença dos dois tipos de grupo. Você pode parcelar também em 60 vezes de R$369,08. Com até 16 contemplações mensais. Para você retirar aí a tita zona pelo do cabelo. Tá bonita essa nota, hein? Fala a verdade. É o balãozinho da Ronda murchou aqui. Acabou a força. Você pode parcelar em 48 vezes de R$455,90. Com até 20 contemplações mensais. Você pode parcelar também em 36 vezes de R$ 603,03. Esse grupo com até 26 contemplações mensais, é um grupo que sai bastante também por causa que tem bastante contemplação mensal, até 26. Você pode parcelar em 25 vezes de R$ 854,41 com até 26 contemplações mensais também. Você pode parcelar em 12 vezes de R$ 1.765,50. Esse grupo também com até 26 contemplações mensais, beleza família? E é o seguinte, vou falar algumas especificações técnicas da moto para você que pensa em pegar a Titanzona. A Titanzona é muito boa para você que vai utilizar ela para o dia a dia. Moto super econômica, chega a fazer aí 40, 45 km por litro. O motor dela é flex, tá? tem a tampa do motor pintada em preto coisa que a fã e a Start não tem, ela tem 172,7 cilindradas, gera 14,9 cavalos na gasolina, 15,1 cavalos no álcool, tá? tem transmissão de 5 marchas, o freio dela, freio disco na dianteira, freio tambor na traseira, freio combi-brake, freio combinado, tá? se aperta o pedal de freio traseiro, ele aciona o dianteiro também, beleza? A moto tem bateria de 4A. Outra coisa, a Tita 160 tem abertura do tanque esportiva, tanque de 16.1 litros, tá? O painel dela é digital, painel é blackout. Estou sem a chave para mostrar para vocês, mas o painel dela é blackout, tá? É, tem conta giro, velocidade, horário, painel completinho. A moto tem partida elétrica, beleza? Ela tem essas asinhas do tanque, ela é um pouco maior do que da Fã. Tá? Ó, a frente dela. Ela tem essa frente também é diferente da e da Titan. É um essas carenagens laterais é um pouquinho maior. Beleza? Tem essas saída de ar aqui também esportiva. Tem aqui, parece uma entrada de ar, mas não é, tá? É só um detalhe que dá deixa uma esportividade mais top na moto. Tem o a descarga dela do escapamento tem essa parte pintada, pintada não, em aço escovado tá, é um metal isso aqui é um detalhe a mais que na Start não tem na Start é tudo preto, tá vamos ver outra coisa que a moto tem o banco dela, ela é bem confortável tem alcinha essas alças de Guarupa é pintada em preto é metal isso aqui, é alumínio é bem bonito e eu gosto bastante, eu tenho a moto É bem legal A parte da rabeta dela é um pouco maior do que da fã da Titan É bem bonito também Eu particularmente gosto bastante Pelo que eu tenho a moto, né? Eu tenho a Titanzona É só o tanque Uma curiosidade A moto aqui, ó, rapaziada Ela tem bastante preto, você pode ver A lateralzinha dela é preta Cortou o vídeo, rapaziada, mas como vocês podem ver A lateral dela é preta a asa da moto é preta, a frente dela é preta, a paralama é preto, a traseira é preta e não documento a moto sai prata, porque o tanque dela é prata, é uma curiosidade para mostrar para vocês. Fechou família, esse é o vídeo de hoje, se vocês querem consórcio de outra moto, deixem nos comentários, se você curtiu deixa o um like e compartilha com todos os amigos para saber o preço do consórcio da Titazona. fechou? É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.